Quer cinco motivos para ingressar em 2022 no IEF Sul de Minas? Cursos gratuitos e com nota máxima no MEC. Oportunidade de fazer intercâmbio no exterior. Oferta de bolsas em projetos de pesquisa e de inovação. Seleções para conceder auxílios financeiros e moradia estudantil. E mais, 80 opções de cursos técnicos e superiores perto de você. Inscrições até 10 de novembro pelo site. E F. Sul de Minas, é técnico, é superior, é pra toda a vida!